Vagabundo vem falar comigo lá no meu canal Lá na, no Minha Vida em Panamá Que eu fico falando mal do Brasil Que eu fico falando mal do governo Mas fico mamando nas tetas do governo porque eu sou aposentado Meus queridos Pra você que fala isso de mim Que eu mamo em teto do governo Eu fiz prova Eu fui o 24º colocado da minha turma Here we go. Bom dia galera Estamos aqui nos despedindo do Cristiano, tá indo pra casa agora, passou aqui o final de semana com a gente. Para Colom. É, ele agora vai pra Colom, lá pra Zona Franca de Colom pra poder agilizar os negócios dele pra poder montar as empresas aqui, né. E hoje eu tô, vou gravar o eu nunca vou ter o, canal, o o canal, vídeo do Bonitão aí no nosso canal, ele tá jogando agora no verago né? no, fazendo uns treinamentos lá no Atlético, de, Atlético Veraguense, que é o segundo melhor time aqui do, do Panamá, primeira divisão tá treinando sub-17, né, pra ver se ano que vem ele consegue se, quando abrir a janela de transferência, se ele vai ser contratado. E aí, eu vou mostrar pra vocês hoje um pouco do treino, como é que é lá, do Atlético Veraguense. pra vocês entenderem como é que é o futebol aqui do Panamá. O pessoal esforçado, o pessoal treina bastante lá, molecada boa. Aí vocês vão ter a oportunidade de ver aí o, o Bonitão treinando um pouquinho. Lembrando que tem um canal, né, só vocês colocarem aí goleiro Enzo, vocês vão encontrar o canal dele ali, não tem muita coisa não, que eu não estou atualizando, que ele começou agora também, mas tem assim alguns, alguns treinos dele mais novo tem algumas coisas que a gente gravou aqui em Panamá, mas aí eu vou ver se eu consigo botar mais alguma coisa, vamos fazer uma experiência com essa câmera agora lá também, esquerda, é como se fosse no pro o Cristiano está dando uma cara para parede gente tá lá no campo de futebol, Aí eu vou ver como é que vai ser a experiência com essa câmera agora Essa aqui é a câmera 360 Só que eu tô usando só um lado dela Porque a imagem dela ainda assim é boa, né? Ela, ela só fica um pouco ruim Quando você usa ela no 360 Porque ela estica a imagem para poder se encaixar Então ela perde um pouco da qualidade Mas ela é uma câmera Full HD Uma câmera Full HD quase 4K E a polícia parando ali o pessoal Que delícia, ela então, já tão nativa Quase caiu polícia. mas não caiu né aqui aqui polícia acorda cedo e já ativa desde cedo vamos curtindo aqui um pouquinho então o caminho até chegar lá em lá na, na, no campo de futebol você já conhece né estradinhas assim aqui? E outra coisa aqui, um recado que eu quero dar pro pessoal Tem uns babaca Uns otáriozinhos aí que param no, no meu canal de, Eles botam as piadinhas deles E depois eles apagam Porque não, não tem culhão pra deixar, né? Não tem coragem pra deixar O que acontece é que na, na, Nas provas pra fuzileiro naval Eu estudei, eu queimei Fiz própria de marinheiro Infelizmente não passei por causa do físico Mas depois eu me preparei e passei pra fuzileiro Se... Eu me dediquei ao máximo. Se o meu corpo aguentou e eu hoje estou aposentado por invalidez por uma doença rara incapacitante chamada espondilite anquilosante que vocês animais que me julgam e falam que é o dentro do governo não deve nem saber o que que é. Se você não entende isso, meu querido, isso não é uma tudo do governo não. Isso aí se chama direito, direito trabalhista, ok? Se você não sabe o que que é direito trabalhista então não dá opinião não, fica na sua aí, porque você é brasileiro da nata, criado pelo MEC. Que, brasileiro do MEC aí, esse MEC de Lula e Dilma, não consegue nem saber o que, que é 2 mais 2, vai querer saber o que, que é de direito brasileiro, de direito de trabalhista. Pra você que não sabe, mamar e teta de governo são esses safados que você que fala isso deve ser um, né? Que fica puxando o saco de político, vereador, governador, qualquer corja dessa, pra poder arrumar cabidinho de emprego. Isso é mamar na teta. Entendeu? Olha o quadro político aí como é que tá as coisas. Olha a situação de, de Cabo Frio, olha a situação é. de Búzios. Porque olha se vocês, de se vocês não, se vocês não sabem ou não conhecem, vai lá no meu Facebook, bota lá Leandro Reis Araruama lá e procura no meu Facebook lá, vê meus vídeos. Eu, fui, eu fui, fiz campanha política também para vereador, mas vai lá ver meu, meus vídeos, primeiro que eu fiz. O que você representou. O que eu representei, o que eu fiz antes de me lançar candidato. Depois você abre sua boca, sua força para poder falar alguma coisa. Vem você, tocar você em assunto. Todo cidadão teria que fazer. É, né? não vem tocar em assunto político comigo, não, porque você você que fala isso aí, meu brother. Me desculpe, você não tem moral nenhuma entrar aqui na direita. Tu não tem moral nenhuma que tu não conhece a minha história Não conhece o que eu fiz o meu país antes de sair agora E antes de falar o que eu falo Porque eu tenho o direito de falar Porque eu sou contribuinte e sou uma pessoa honesta E se eu sair daí, não é por causa do meu país não É por causa de pessoas como você Que, que julga todo mundo Não sabe nem o que que Não sabe nem o que que acontece No, no, no seu quintal Vai querer saber o que acontece no Brasil Então, fica aí para você esse recadinho, beleza? Você mete na vida dos outros não Primeiro conhece as pessoas para depois falar a besteirinha eu sei que a maioria do pessoal aí sempre tá apoiando a gente, mas sempre tem uns babaquinhos aí que fica largando besteirinha. E eu adoro essa corja, né? Eu adoro essa corja. Vem pra direita, né? Eu adoro essa corja. Aqui já estamos chegando já no, no estádio de beisebol, que tem aqui. É um estádio aqui, que aqui eles também tem a cultura do beisebol, né? Pode seguir. Tranquilo. Só seguir reto agora. Vocês podem ver aqui, ó, todo o todo nosso trajeto, asfaltadinho, direitinho. Ainda tem algum problema com lixo? Tem. Lixo aqui ainda é um pouco complicado. Ó, oh, caramba, o cara metendo na ré ali. O povo aqui ainda é um pouco complicado com lixo, né? Mas em termos de saneamento, pelo menos funciona. Mas eu vou girar direito aí, tá? Aqui já é o estádio que eles chamam de Toco. Que é onde o. Santiago de Veraguas treina. Santiago de Veraguas não, Atlético Veraguense. Ou os portais de veneno? Estão é, vendendo aqui, cara. Combustido, 73 centavos. E o diesel, 67. 67. E a gasolina aditivada, 77 centavos. Estádio aqui tá. Não se o vai sair de tão cedo não. Não, não. Tá, tr tá tranquilo aqui. Ah você deu uma saída, você encostar. Ali. Falou galera daqui a pouco estamos chegando aqui já no estádio de futebol onde ele vai treinar que é do Atlético Veraguense. A galera tá treinando. Daqui a pouco eu volto com vocês aqui para poder dar mais alguma informação. Beleza galera? Um abraço para vocês aí, um abraço.